Olá pessoal, Olá. Miriam Cardoso, terapeuta ocupacional, vindo falar pra gente sobre alterações sensoriais e aqui nós estávamos conversando o quanto a agressividade, os comportamentos disruptivos tem relação com alterações sensoriais, né Miriam? O uhum. que, que a gente pode fazer para ajudar nossos pequenos? Eu acho que é importante a gente entender um, a, a, a causa, né? É, se, ela, se essa causa está envolvida diretamente com questões sensoriais. né? É, e na maioria das vezes, em crianças com um transtorno do processamento sensorial, a causa é de base sensorial, que culmina num comportamento inadequado, um comportamento agressivo, um, um comportamento de isolamento social, um comportamento disruptivo de auto e heteroagressão, né? E aí, a gente pode conversar aqui de algum, dando alguns exemplos uh, de, de como isso é, de como identificar eh, o disparador, né? Que, que a gente costuma falar, né? O que que disparou uh, uma criança, por exemplo, morder o um amiguinho na escola? numa fase que nem é dela morder mais enfim já está lá maior e o que que disparou isso e daí quando você vai até a escola né para entender por que que aquele comportamento está acontecendo de uma forma frequente é, e aí você consegue ir perguntando uh, o que que aconteceu antes vocês estavam onde o que estava sendo feito, ele estava perto de onde e daí a gente vai começando a entender, isso eu já vi na minha prática assim, consigo pensar em diversos pacientes quando eu falo, né, quando eu conto uma história assim, que daí você consegue entender, é uma criança que tem uma questão ali é, mais hipersensível, né, mais responsiva ali a questões auditivas, né? Uhum. É uma criança que tem uma possível defensividade tátil, que não gosta de ser tocada, é uma criança que pode ter, ser que tenha uma, uma sensibilidade maior ali do sistema visual, né, não, não, não tolera, ou, ou, não é só luz, tá gente, é formatos, é, não consegue é, é, ter essa leitura do ambiente, né, uma criança com dificuldade na ideação, por exemplo, quer entender como é que esse ambiente tá estabelecido ali, ter a tomada de decisão motora, ela precisa saber minimamente como é que ela levanta do lugar e vai até a professora para pedir uhum. até o banheiro, uhum. para ir até a porta, uhum. e como é que ela faz o comportamento de aluno e segue a filinha lá, uhum. a professora dá o comando, vamos para a fila, isso tudo pode ser sensorial, né? Uhum. E aí imagina uma criança passando um período do dia dela, às vezes integral, né? É claro que a gente está falando também de crianças que têm um itinerário grande de terapia, mas que passam um grande período na escola e daí com todas essas sensações auditivas, táteis, visuais acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Né? E aí essa criança com certeza ela vai culminar num comportamento disfuncional, de desobjetivo que ele tá bem próximo de uma crise sensorial, né? ele antecede esse comportamento agressivo ele antecede ali, eu tô pedindo socorro, não tô dando conta mais desse ambiente e a próxima coisa que vai acontecer vai ser eu ter uma crise sensorial Sim. é isso que essa criança tá dizendo Ela tá acumulando, acumulando uma série de... ela tá se esforçando, ela tá tentando, aguentando e de repente ela se comunica dessa Sim, forma, é. muitas vezes ela não tem habilidade de negociação, de verbalização, ela se comunica dessa forma e daqui a pouco ela vai se desregular é. completamente. O que eu percebo muito é que os comportamentos disruptivos, eles estão, eles é, é um ciclo, né? Eles se retroalimentam assim com os comportamentos sensoriais, com as questões sensoriais, é. com as alterações sensoriais. Então a gente estava falando agora de um exemplo que a Marcela Rossi, que é a... A física que atende os nossos pacientes estava falando. Imagina uma criança que vai tentar jogar bola, mas ela tem uma série de alterações motoras, de organização ali dos movimentos, algumas alterações sensoriais. A chance dela se dar mal num grupinho de uh, amigos, de meninos, e não conseguir desempenhar esse papel é uma chance enorme. E aí o que, que ela vai fazer? Ela vai se isolar mais, ela vai se expor menos a oportunidades de aprendizagem, ela vai se irritar, se frustrar mais e ela vai ter mais comportamentos disruptivos, então uma coisa leva é, a outra, sim, né? Sim, e a base ela, de quem tem transtorno de processamento sensorial, ela sempre vai ser sensorial e correlaciona, e aí o que que faz, né, quando uma criança já chega nesse comportamento né? Tu, tu não conseguiu ali, que a gente fala muito é, de crianças assim, de você evitar situações que expõem a essa criança, é uma das dicas, né? E daí para isso, você precisa ter um conhecimento uhum. de que sistemas sensoriais uhum. é, interferem uhum. né, na leitura dessa criança do ambiente. Uhum. Uhum. É, é, ter o acesso do que fazer, uhum. em, que, em que situações, e para isso você precisa entender de que sistema sensorial essa criança tá com a responsabilidade, ela tá se, se, so, com sobrecarga, Sim, claro. né, você precisa entender, porque a tomada de decisão depois que aconteceu a crise, que aconteceu o comportamento disruptivo é. ela precisa ser no, no, no, no sistema sensorial e que inibe o sistema sensorial que que levou à crise. É. Por isso que eu quis me aprofundar muito no estudo das alterações sensoriais, porque antigamente a gente tinha um comportamento disruptivo, e aí o que, que era a orientação até da literatura? Era ignorar essa criança. Então imagina uma criança que está sofrendo com dificuldade na comunicação, com alterações sensoriais, faz um comportamento disruptivo e ela ainda é ou castigada, vai, ganhou, ganhou extinção, né? ou, ou leva uma extinção de comportamento. Por isso que eu falo tanto, gente, não é ignorar comportamento, a, a gente já tem um aprofundamento imenso nas questões do autismo e a gente precisa conhecer para trabalhar e para cuidar e para criar essas crianças. Então, não adianta a gente ter meia dúzia de técnicas mais, porque isso não funciona mais. A gente precisa se capacitar e conhecer, porque é muito sério, é sofrimento real. Então, a gente precisa cuidar melhor dessas crianças. Né? Então, não ignorem, não castiguem, não usem punição. Por favor, vamos conhecer melhor Bom, esse pequeno. Bem, a criação sensorial, pode ajudar. Muito obrigada por trazer essas informações Eu pra gente. Isso. Muito obrigada mesmo, você ajuda muito em todas as suas dicas aqui. Um beijo pessoal, um beijo, até beijo, o próximo até. vídeo. Tchau, tchau.